Bom, o assunto de hoje é sobre linguagem. A linguagem ainda gera muitas dúvidas nas mães, principalmente a aquisição da fala, ou seja, quando o meu filho vai começar a falar. Ou o meu filho ainda não fala, tem dois anos e fala poucas palavras. É sobre isso que a gente vai conversar hoje. A fala, ou seja, a linguagem, ela começa a ser desenvolvida logo após o nascimento. Mas como se o bebê só começa a falar por volta de um ano? É a partir de estímulos da mãe que o bebê começa a processar esses estímulos através da conexão dos neurônios. E como ele vai começar a fazer isso? Através de exemplos, principalmente aqueles vindos das mães. Quando eu falo mães, é aquele responsável, aquele cuidador principal. Quando as mães falam com seu bebê e o bebê olha para a mãe, isso é um estímulo para a aquisição da linguagem, para a aquisição do aprendizado do falar. Então isso já pode ser feito logo após o nascimento. Quando o bebê começa a prestar atenção em como a mãe dele fala, isso já é um bom estímulo. Para cada fase do bebê e da criança, existem estímulos diferentes para a linguagem. Mas é importante a gente saber e prestar atenção de que a linguagem é um processo de aprendizado. E ele começa após o nascimento. Então, até os dois anos de idade, o que, que a gente pode fazer para começar a estimular esse bebê? Conversar. Fazer expressões. Falar, por exemplo, careta, é, mostrar a língua, fazer sons, blu, blu, blu, blá, blá, blá, conversar com o bebê, dar atenção a ele, fazer com que o bebê olhe para a nossa face, para o nosso rosto, como que a gente está processando aquela emoção e aquela fala. É através de exemplos e é através da visão que o bebê vai aprender os movimentos, as expressões, a fonética das palavras. Esse é o primeiro passo para aquisição da linguagem. A partir dos dois anos, ou a gente pode começar com um ano também, esse é bem válido com um ano, a gente pode começar a perguntar coisas para a criança ou para o bebê. Por exemplo, como foi o dia na escola? Como você está se sentindo hoje? Para quê? Para estimular a resposta deles ou apontar determinados objetos. Por exemplo, esse carrinho. O que é esse? Qual é a cor desse carrinho? Quando ele responde carrinho, a gente pode perguntar, e a cor desse carrinho? Qual é? Se ele não souber, a gente pode falar, isso é um carrinho azul. Bebês aprendem por repetição. E na linguagem, isso também acontece. A gente precisa fazer com que esse bebê, essa criança, repita várias vezes a mesma informação. Quando a gente é, conta uma história para o bebê e para a criança, quando eles ouvem música, quando a gente estabelece um diálogo, uma conversa com eles, tudo isso é estímulo para a aquisição da fala. Mesmo eles não falando, eles prestam atenção e aprendem com os movimentos da nossa face. Cantar uma música também é um ótimo estímulo. Ler um livro antes de dormir, tudo que envolve uma conversa, uma troca de experiência. Até os dois anos isso é muito importante, até o um ano mais importante ainda. Tome cuidado em dar ordens para o bebê. A comunicação não é feita em dar comando verbal, em dar ordens, em se si, trocar experiências. Outro ponto importante, por mais que o bebê ainda não fale, narre o que você está fazendo. Para quê, Para gerar essa experiência no bebê, para ele observar toda a sua expressão, o seu timbre de voz, aprender como se pronunciar as palavras, Bebê só vai aprender a falar se ele tiver o exemplo da fala e esse exemplo vem principalmente da mãe que quando envolve essa troca de afeto. A partir dos três anos a gente já pode começar a fazer perguntas mais elaboradas. Pra quê? Para ter respostas mais elaboradas da criança. Então perguntar como foi o dia na escola, estimular a, re, a criança responder com frases mais longas, se a criança não responder com frases mais longas a gente estimula ela para a gente ter esse diálogo e ele começar a, a enriquecer a fala. A fala então se desenvolve desde o nascimento até, o quê? até os 6 anos de idade, a partir dos 6 anos a criança só vai aperfeiçoar e criar vocabulário. Então, a fala, a partir dos 3 até os 6 anos, ela é o que? Desenvolvida e aperfeiçoada. A criança, ela começa a adquirir mais fonética, aprender como expressar cada sílaba corretamente. Viu como é fácil estimular a linguagem da criança? Basta a gente conversar no dia a dia, basta a gente dar atenção a elas, basta a gente narrar, a gente mostrar para elas como é conversar. Como é a linguagem? Vamos tentar isso em casa?